A vida é feita de histórias, né? e a gente está conhecendo a história do Irã. Vamos ver agora a terceira parte, onde ele conta sobre o domo que ele está construindo lá no terreno. Está chegando agora? Então, antes da gente continuar, se inscreve no canal se não for inscrito, Dá um joinha, um like, um gostei para o YouTube entender que é um, uma história legal para esparramar para mais gente. E está cuidando das águas aí do seu terreno, casa, sítio, chácara, fazenda, condomínio, pousada? Está cuidando direito das águas? Quer aprender a fazer um sistema de tratamento de esgotos aí da, da tua propriedade, de maneira a recuperar água e nutrientes, na formação de um pequeno lago, de um jardim, né, de um pomar? Links na descrição e pode dar uma olhadinha no card aqui em cima também, que você vai ter acesso a um e-book e curso, né, que está disponível para vocês. Sistemas de tratamento simplificado de esgotos domésticos. Confere lá. E vamos conhecer a terceira parte do Irã. Vamos conhecer o domo por dentro. Bom, como vocês podem ver, ele ainda está bem na fase de, de, de final na fase final, mas assim, ainda falta bastante coisa, pintura, então a princípio aqui vai ser um, um banheiro, aqui é um banheiro onde nós vamos ter somente um, um vaso, aqui ao lado é onde tem esse revestimento aqui vai ter um lavabo, aqui eu tô terminando o mezanino. lá em cima nós vamos ter mais uma cama, então tem essa escadinha, a parte de cima do banheiro vai ser o mezzanine. Aqui, a gente vai ter a nossa, nosso calefator, nossa lareirinha né? Pra esquentar o ambiente. Primeira coisa que eu vi quando cheguei aqui foi... É o um calefator, é... né? É... A gente fica já imaginando, é, estamos no alto da mantiqueira é frio. É, aqui né? é bem frio. Aqueceu isso aqui, vai estar tá tudo quentinho, gostoso. É, aqui é bem frio, aqui precisa realmente de um lugar quentinho. Aqui, normalmente, Sim. pra quem gosta de frio, é um Prato cheio, aqui no inverno, Legal. no ano passado, por exemplo, nós tivemos temperaturas aí de menos 2, menos 3 Boa, tá bom Então, negócio é. de frio, Legal. Legal. Aqui onde os meninos estão trabalhando aqui, a parte onde vai ser a vidraça hum. Vai ser instalados os vidros Essa parte de madeira aqui é onde vai ser a cabeceira da cama então, de... ah, aqui ok. então, aqui vai ter uma cama virada para a sua vidraça. Sim. Para poder ter aquela vista maravilhosa lá do lado de fora. Legal. Aí aqui eu vou colocar para um a cozinha e lá. Decemos, nós... Dá quantos metros quadrados aqui o, o dom? Oh, ele tem 8 metros de diâmetro. Sim. Isso daí vai dar mais ou menos uns 47 metros. Tá. E tá? quadrado. É. Aqui vai ser a nossa bancada, que vai ser a cozinha. Aqui a gente vai ter a um pia, um top. Um um um então, aqui vai ter um, um. Embaixo da escada vai ser um armário para a gente guardar as coisas roupa de cama, tudo. Ok. E aqui é o um segundo banheiro. Onde são os chuveiros que ficam ali no teto, então Sim. aqui para duas pessoas tomarem banho. Legal. Aí aqui eu posso mostrar para vocês do lado de fora também. Então, então aqui o dono, a funcionalidade é um ambiente só. Ali em cima do califator, onde tem aquela placa verde ali que vai ficar a televisão. É. Ali, aquela parte de cima, é onde nós chamamos de lanterninho. Então, ali é por onde sai todo o ar, porque ele se redonda, ele se torna uma estufa. Uhum. Então, a gente coloca um, um exaustor ali para que o ar suba e saia pelo lanterninho. Okay. E aqui do lado de fora, a gente vai ter o deck. Tem, só tem. Tem, tá? sempre, sempre e aqui é o deck. A gente lá dentro. Legal, você ter hein? Essa vista aqui, cercado é de araucárias. Ah, Aralcárias. que legal! Aqui hein? A gente tem muito pássaro na região, então assim, para quem gosta de pássaro, vem aqui no final do dia. Assim, é um espetáculo mesmo. É tucano, é tudo que você pode imaginar. É... Eu tenho duas. Duas proprietárias que eu falo que são as proprietárias do terreno, eu sou inquilino, que são duas siriemas. Ah, legal. Elas moram aqui, então elas estão tudo, tudo aqui vigiando, saber quem é que está aqui. Sim. Então, assim, elas são as donas do terreno e eu sou inquilino, mas a gente se dá bem. a gente. Legal. Tá pagando as meninas direitinho? Eu tô pagando direitinho, tô ah, cuidando tá direitinho do terreno para elas, então assim, a gente ah. se, se familiarizou bem aqui. Legal. E o terreno é isso, ele tem um terreno bem grande aqui, ele tem um, um alqueire. Tem mais lá para baixo, uma parte lá para baixo, tem um pergolado, tem um laguinho lá para baixo, então tem bastante coisa aqui que dá para aproveitar bem aqui a estadia. Legal. Uma última palavra para o pessoal, que recado que você deixa aí para gente irá? Para quem quer sair do campo pra, da cidade para o campo, seria isso? A, a, a Pode a ser. Eu acho que, assim, você vai estar fazendo a melhor escolha da sua vida se você gosta de natureza. Se você gosta, se você respeita a natureza, você vai estar fazendo a melhor escolha da sua vida. Venha respeitando quem mora aqui, quem, as, as pessoas que nasceram aqui, respeitando a natureza. E, assim, com humildade. Eu acho que o principal é ter a humildade de, de, de, de, de estar aberto a conhecer, a aprender. Você, a hora que você chegar aqui, que você se enturmar de verdade, eu tenho certeza que você não volta nunca mais. Então assim, venha, se você tem vontade de vir, venha, mas venha com o coração aberto para aprender e para respeitar. É isso. Legal, Irã, muito agradecido. Eu que agradeço. E seja <risos> bem-vindo sempre, a casa está aberta aqui para você. Beleza, legal. Se não fez ainda, faz agora. Dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha com os amigos e vai lá conhecer nosso trabalho, gaiaterranova.com.br. Lá você vai descobrir um rol de serviços que a gente pode oferecer. Se você está pensando em fazer a transição cidade-campo, a gente pode ajudar. Desde a hospedagem, num lugar para você com sua família sentirem se vão se adaptar à vida no campo. Então, Eco Housing Gaia Terra Nova está à disposição para isso. Até gostou do lugar, ok, podemos procurar um lugar para você. Encontrou o lugar, os parceiros vão cuidar de toda a documentação se você quiser. Quer planejar o terreno? A gente auxilia. Quer construir a sua casa? A gente planeja e indica ou constrói a casa para você. Legal? Então, por hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima.